Oi, gente. Boa noite, só esperar mais um pouquinho para o pessoal ir entrando. Vou fixar o comentário aqui, para todo mundo saber do que, que a gente está falando. Não tô conseguindo fixar, mas vocês vão entendendo aí quem for chegando. Muito bem, gente. Então, vamos começar? Já que ficará salva, né? Então, mais pessoas vão ter acesso. Eu sou Julia Antunes, sou fisioterapeuta pélvica. Hoje estaria com a doutora Kézia Vilamil, mas infelizmente ela não pôde estar conosco. Então, é, vamos falar sobre laceração. Como evitar? Quais são as melhores estratégias de evitar uma laceração no parto? E aí, se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários que a gente vai responder vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o que, que é uma laceração? Laceração é um machucado que acontece na vagina, nos tecidos ah, da pelve, pode acontecer no ânus também. Um machucado natural que acontece quando o bebê está passando pelo seu trajeto. E aí, a gente tem 4 graus de laceração. O grau 1 um é quando esse machucado acomete somente pele mucosa. Então, assim, ó, pele mucosa. Não acomete musculatura. Então, laceração de grau 1 um é um machucadinho muito tranquilo, muito superficial. Ele até pode ser extenso, machucar bastante, mas de profundidade é pouca. Porque é só pele ou mucosa, sem pegar musculatura. Então, aqui ó, aqui tá minha pelve e aqui do lado de fora, deixa eu pegar, a vulva. Então, a laceração de grau 1 é como se machucasse aqui ó, pele e mucosa. Muito tranquilo. Laceração de grau 2 é quando tem um machucado na pele, na mucosa e também na musculatura da vagina. Então, é uma laceração um pouquinho mais profunda, mas a gente fala que é, tá tudo bem com essa laceração, porque ela vai acometer musculatura da vagina, que é o caminho que o bebê vai passar. Então, naquele caminho que ele passou, se ele machucar aquele caminho, é, não é bom, claro que não é bom, depois vai dar pontinho, né? Mas, é uma área que o bebê passou. Então, assim, por onde ele passou, ele machucou só ali, naquele caminho. Laceração de grau 3. A gente acomete a pele, a mucosa, a vagina. E aí, essa laceração vai descendo em direção ao ânus. E essa laceração de grau 3, ela tem três subtipos. 3A é quando a gente acomete menos de 50% daqui. 3B quando chega mais 50% e 3C, quando chega aqui no ânus. Então, laceração de grau 3 é quando machuca pele, mucosa, musculatura vaginal e músculo do centro do períneo. Essa laceração já é mais grave. A gente não gosta de quando ela acontece, ela é muito ah, agressiva para a mulher, por quê? Vai estar no centro da pélvica. Quando 60, senta, você senta em cima ali daquele lugar, o peso das vísceras estão ali, né? Quando a gente olha o, o assoalho por baixo, onde está a metade do assoalho, está justamente aqui. Então, se a gente tem um machucado aqui, é muito desconfortável para a mulher. Tanto para a estrutura dela, quanto para fazer força, para fazer cocô, fazer o xixi. Pode ter alguma sensação de repuxar mais importante aí nesse centro desse perinho. Então, a laceração de grau, às vezes, a gente acha muito perigosa. E laceração de grau 4, que é quando rasga tudo, que a gente tem pele, mucosa, musculatura da vagina, ou esse, esse meio aqui entre vagina e anus, e chega a rasgar também a mucosa anal. Então, grau 4 é o pior grau que tem é, para uma laceração. E quando a gente fala de episiotomia, a gente considera uma laceração de grau 2. Episiotomia é um corte que o médico vai fazer, ele tá lá assistindo ao parto, tá vendo a cabecinha do bebê, e aí na vagina ele detecta, é, diagnostica né, que esse bebê não tá saindo, enfim, cada um com sua prática clínica. Mas aí a episiotomia é quando o médico vem com uma tesoura e corta a musculatura da vagina e pele e mucosa também. A gente prefere que seja natural, que o bebê que faça o movimento dele, né? A gente não pode falar assim, ah, esse bebê vai rasgar, não vai rasgar, vai ser grau 1, um, grau 2, grau 3. É, a gente deixa o bebê fazer e aí a gente vai fazer é, ações preventivas para evitar machucar. Então, vamos lá. Primeira coisa, melhor nível de evidência científica para é, prevenir uma laceração, o que que é? É a massagem perineal. Massagem perineal é uma técnica que a gente faz na musculatura da vagina para promover um alongamento dela, para evitar essas lacerações mais severas, as graus 3 e 4, evitar a episiotomia, evitar uma expulsão muito prolongada. É, tem um artigo que ele, inclusive, achou bom re, bons resultados dele. Apgar do bebê nos minutos 1 e 5. Então, aquela mulher, as mulheres que foram, é, que fizeram massagem perineal, os bebês tiveram melhores Apgars, é, que é um, uma notinha que o bebê recebe quando nasce. Porque ele tem que ter reflexo, tem que ter reação, ele tem que chorar. Então, é um conjunto de ações que o bebê faz que tem que receber uma nota boa. É, menos dor perineal no pós-parto. Então, aquela mulher que. Preparou sua musculatura no pós-parto para recuperar, ela recupera com menos dor. Menos chance de incontinência fecal, porque a gente vai preservar mais a musculatura através dessa massagem. E aí, como é que ela funciona? Ela ah, é recomendada a ser iniciada a partir da 34ª semana gestacional. Duas vezes na semana seria muito bom, mas se não der para fazer duas vezes na semana, pelo menos uma vez na semana. E aí, como é que a gente faz? Então, minha vulva aqui de silicone. Dedo. Pode ser. É mais fácil quando a parceria faz na mulher do que ela se automassagear. Se ela fosse se automassagear, ela vai usar o polegar. Se for a parceria, o polegar. Os homens têm os dedos mais grossos, então normalmente homem usa um dedo só. E as mulheres usam dois. Então, eu como sou mais... Eu sou bem pequenininha, eu uso dois dedos para fazer a massagem perfeita. No meu caso, eu uso luva, mas se você tiver com a sua parceria e for tranquilo para vocês, vocês vão é, podem lavar só a mão, né? Sempre lavar a mão ou então usar a luva mesmo. Passar lubrificante ou óleo de coco nesse dedo e aí os dedos... Deixa eu fazer assim, ó, que vai ser, talvez seja mais comum um parceiro homem fazer a massagem em casa. Então, um dedo. O dedo vai ficar sempre esticado, ele não vai dobrar. Porque se dobrar incomoda. Então, dedo sempre esticado e pode introduzir completamente no canal vaginal sem medo. Não vai chegar lá no bebê, porque até chegar no bebê tem muitos centímetros. Tem colo do útero, tem líquido. Então, não preocupa, não fica com medo que vou encostar no bebê, vou furar a bolsa ou furar nada. Não preocupa. Pode enfiar o dedo todo e ele, ó, esticadão. E aí. Não tem uma, uma regra, ó, tem de ser assim. Como eu trabalho, eu, a gente imagina a, a vagina como se fosse um relógio. E aí, olha só, aqui pra cima tem, a vagina se alonga super pouco, porque já tem essa, esse ossinho aqui, então o alongamento pra cima é menor do que o alongamento pra baixo. E onde são as lacerações mais perigosas, são aqui pra baixo. Então, a gente precisa trabalhar muito a metade inferior da vagina e a metade superior não tem essa necessidade toda. Então, pensando num relógio, é 12, 6, 3, 9, a gente vai alongar a vagina de 3 para 9, passando por baixo. Eu trabalho da seguinte forma, eu faço de 3 para 6 de 9 para 6 e depois eu fico entre 5 e 7 que como essa parte de baixo é muito importante eu preciso reforçar esse alongamento daqui e aí eu faço tipo série de academia 3 séries de dez repetições em cada parede para ficar mais organizado para quem for fazer em casa também ela é super rapidinho gasta assim 5 8 minutos no máximo então, é um cuidado que você vai ter com seu perinho muito importante, porque o melhor nível de evidência é a massagem perineal, para preservar o assoalho pélvico. Então, a gente vai fazer daqui pra cá, daqui pra cá e depois vai ficar aqui. Deixa eu fazer na minha vulva de silicone. Então, lubrifiquei meu dedo com lubrificante ou óleo de coco, introduzo completamente e aí o movimento vai ser de pressão para baixo, ó. Pressiono uma parede e desço, pressiono e desço, pressiono e desço, depois eu faço a outra parede, pressiono e desço, pressiono e desço, e depois vão ficar aqui entre 5 e 7, 5 e 7. A musculatura, pensem só gente. Você, sabe que agora que tá tendo Olimpíada, vocês estão vendo, sabe quando as ginastas fazem aquela abertura que um pé fica cá, o outro fica cá, ela tá no meio, ela faz a abertura mesmo? A gente nunca fez uma abertura daquela. Do nada, a gente vai pegar e fazer uma abertura dessa. Qual que é a chance de machucar? Muita, muita chance de machucar, porque a gente não treinou. Agora, se você fica durante seis semanas alongando, preparando sua musculatura para fazer esse movimento, vai treinando esse alongar a chance de machucar dali seis semanas de treinamento é muito menor. Então, a gente usa esse raciocínio também para a musculatura de assoalho pélvico. Porque o tipo de fibra de assoalho pélvico é o mesmo tipo de fibra do nosso sistema músculo-esquelético, que é nosso esqueleto, que os músculos do esqueleto. Então, se para eu fazer uma abertura, eu vou alongando, vou me preparando, e dali seis semanas, a chance de machucar é muito menor, mesma coisa vale para assoalho pélvico. Então, por isso que é interessante a gente começar com 34 semanas. Como bebês normalmente nascem de 39 a 41 semanas, ou de 37 a 42, a gente vai ter muito tempo para trabalhar de forma progressiva o alongar dessas musculaturas. Ela é uma massagem um pouco incômoda, não é assim... Beleza, de sensação, você vai sentir um pouquinho de pressão, principalmente quando a gente passa aqui embaixo, que logo abaixo aqui vai estar o reto. Então, se você tiver com o intestino cheio, às vezes pode te incomodar fazer essa massagem. É... E outra coisa, com o tempo, com a semana, vocês vão notando que vai ficando mais tranquilo. O primeiro dia que a gente faz a massagem perineal é um pouquinho estressante. Depois, mesma coisa de alongamento, botar a mão lá no chão. Primeiro dia que você vai colocar a mão no chão, seu joelho está dobrando, 30% doendo, é 30%. Se você faz toda semana, durante seis semanas, um dia você consegue colocar a mão lá embaixo. Então, a melhor forma da gente evitar uma laceração no parto é através da massagem perineal a partir de 34 semanas. Outra estratégia, que, e essa massagem perineal, gente, gente, pode, qualquer pessoa pode fazer. É legal passar por um fisioterapeuta perúvico para você ver como é que é mesmo, mas sua parceria ou você mesma pode fazer. Se você mesma for fazer, você vai sentar na cama, é um pouquinho difícil. É mais tranquilo fazer quando você coloca o pé em cima do vaso ou tá sentado no vaso. Você vai introduzir o seu polegar e vai fazer de um lado e depois troca o polegar e faz o outro lado. Tá? Agora, outra estra estratégia para a gente evitar também uma laceração é através do uso do Epinol. O que, que ele é? É esse aparelho aqui que simula a cabeça do bebê. Só que o Epinol, gente, a gente vai fazer somente com supervisão de profissional. Na literatura, a gente não acha bons artigos de Epinol porque a pessoa fez em casa sozinha ou então a parceria que fez nela sem cuidado nenhum, tem toda uma estratégia, a gente, quando eu estou com uma paciente fazendo o hipnou, eu percebo a reação da musculatura dela, então, às vezes, é, eu estou lá segurando e aí eu percebo que a, que a musculatura dela reagiu e ela fala assim, não, pode continuar, aí eu falo, não, não vou continuar, porque seu músculo respondeu. Agora, às vezes, o músculo não respondeu e ela fala, ai, para, aí eu falo, ah, vamos tentar mais um pouquinho? Então, o que é que ele é? Ele é super é, simples e a gente coloca um preservativo e eu trabalho da seguinte forma. A partir de 34 semanas, junto com a massagem perineal, eu começo a fazer o alongamento com o epinô de forma estática, ou seja, o epinô parado. A mulher só vai sentir o alongamento no canal vaginal, mas sem fazer movimento nenhum. E a partir de 37 semanas que o bebê pode nascer, aí a gente vai trabalhar a expulsão, que eu vou falar aqui com vocês. Bom, então a partir de 34 semanas, eu posiciono o Epinol de duas maneiras. Uma simulando a cabecinha do bebê coroada. Então, é como... Aqui, ó, deixa eu pegar meu bebê e minha pelve. Então, a cabecinha do bebê assim, ó. E outra posição é quando o bebê está no canal vaginal ainda, não está não coroado. Então, eu coloco o epinô nessas duas posições, porque são sensações bem diferentes. Quando o bebê ou o epinô estão na posição do coroado, vocês vão sentir um alongamento. Um alongar é, que pode ser um pouquinho incômodo, pode ser um pouquinho ardido, mas é, com o tempo... A musculatura vai se adequando e vai ficando menos chato. E o balão ou o bebê na posição mais interna no canal vaginal, a sensação de vai ser de pressão, de algo pressionando as paredes. Então, são sensações bem diferentes que vão impactar na hora do parto. Porque imagina só, você tá lá contraindo, você não sabe que hora que esse vai nascer. Aí, você tem a sensação da pressão, aí você fala, ó. Oh, no meu canal vaginal. Então, você já vai se organizando, porque daqui a pouquinho vai coroar. E quando começa a sentir esse, o, o alongar do coroar, aí a mulher já tem que se organizar novamente pra ficar tranquila pro bebê nascer. Então, aqui ó, Vamos lá, vamos voltar aqui no epinô. Epinô, a gente coloca, então, eu coloco nessas duas, nessas duas posições, então simulando a cabecinha do bebê coroada e a sensação dentro do canal vaginal. E a gente vai insuflando de acordo com o limite da paciente e da musculatura dela. Esse balãozinho aqui, ó, aqui vai estar tá mais ou menos uns 7 centímetros de diâmetro. A cabecinha do bebê, sim, isso aqui é a circunferência, isso aqui é o diâmetro. Então, o diâmetro da cabecinha do bebê vai ter mais ou menos de 11 a 13 centímetros. Precisamos fazer esse epinol 11, 13? Precisar não precisa, seria bom, seria ótimo, que ia fica uma sensação muito parecida. Mas cada corpo é um, então a gente vai respeitar cada corpo é, da resposta que ele tiver. Tem paciente que a gente consegue fazer 5 centímetros de diâmetro, tem paciente que consegue fazer 11, a maioria faz 8. Então, cada corpo a gente trabalha de uma forma, cada corpo responde de uma forma e a gente não vai ficar pressionando isso para aumentar demais o diâmetro. E aí, com as semanas, com a evolução, a gente consegue insuflar cada vez mais. E vai ficando mais similar ao tamanho da cabeça do bebê. E a mulher vai ficando mais segura, porque ela vai percebendo aquela sensação. Então, o que vocês que que que acham? Vocês acham que realmente, nossa, se eu for para um lugar que eu já sei como é que é, o que, que eu vou sentir, eu vou estar tá mais segura. Ou chegar lá de paraquedas total, não sei o que eu tô sentindo, de repente o trem tá alongando, o trem tá ardendo, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, você vai ficar mais tranquila, mais calma, com essa sensação que você já vivenciou. Então, aplicado de forma correta, de forma é, profissional, né, com um fisioterapeuta pélvico, o hipnô vai dar muita segurança para a mulher e controle muscular. Porque lá no consultório, quando a gente está fazendo o treinamento com hipnou e a mulher sente alongar, a vontade é de fechar. Para os homens terem uma noção, quem já foi ao dentista e usou aquele negócio que. Olha só! A, que. para colocar o aparelho ou tratar alguma cara, algum canal. Quando aquele é é um negócio assim, a vantagem que a gente tem é né? fechar a boca porque está alongando demais. Essa é a sensação que a mulher tem quando o bebê está lá. Mas se ela fechar, o bebê vai ter menos espaço para sair. Então, mais chance de machucar. E aí, quando a gente vai treinando esse epinô, aumentando o diâmetro dele, a mulher vai entendendo qual é a resposta muscular que ela tem de fazer, qual o controle muscular que ela tem de ter, para evitar machucar, deixando a musculatura ficar mais relaxada. E aí, a partir de 37 semanas, que o bebê já pode nascer, então a gente pode é, vivenciar o movimento de expulsão que é organizar os movimentos da respiração do abdômen e da musculatura vaginal para tirar o balão lá de dentro e ir para fora. No consultório com o fisioterapeuta pélvico como é que a gente vivencia essa expulsão? Se a gente faz uma expulsão muito rápida a musculatura não adapta aquele tamanho que está lá e maior chance de lacerar. Quando a gente faz uma expulsão controlada a chance ela será diminuir. Querem ver? Olha só. Eu vou fazer primeiro, vocês vão observar os, o meu indicador e o meu polegar. Eu vou fazer uma expulsão gentil. Eu não vou forçar minha mão, ela vai responder ao estímulo que eu vou dar. Então, aqui a entrada da página, Vou fazer uma expulsão gentil. Eu vou expulsando, deixando meu músculo alongar, o músculo alonga, o bebê nasceu, ó. Meu, meu dedo tava assim, ele fez assim. E minha unha voltou a aparecer depois que saiu. Ó, minha unha está aparecendo no indicador, minha unha sumiu, minha unha voltou a aparecer. Agora, quando eu faço uma expulsão muito rápida, olha o que acontece. Ó. Minha mão tem que abrir o balão passar. Ele não é suave. Então, vivenciar essa expulsão antes de parir também ajuda a evitar uma laceração, porque você vai controlando o movimento, você vai percebendo onde que está o bebê nesse canal vaginal, e você vai policiando a força que você vai usar, evitando sobrecarregar sua musculatura. Muito bem, então falamos de massagem perineal, falamos de epinô, e a gente faz isso previamente, precisa ser durante a gestação, porque lá na hora do parto a gente não vai ter esses benefícios. Agora, coisas que a gente pode fazer no parto. Primeiro, compressa morna no perim. O que que é? Aguinha morna. Então, banheira ou então uma toalhinha morninha, colocando água morninha, assim, ó, na vulva. É... Por quê? A gente não sabe, pra gente comer a carne, a gente tem que descongelar a carne? Então, a gente precisa de uma musculatura mais aquecida, pra ela ficar macia alongar o bebê para poder passar e dar tudo certo. Então compressa morna é ótimo para deixar a musculatura mais maleável, para adaptar na cabecinha do bebê. Outra coisa, então massagem, hipnose, compressa morna. Outra coisa, ambiência. O que que é isso? Imagine só, você está na sua casa, só que está lotada, está tendo uma festa, aí dá aquela dor de barriga. Aí você chega no banheiro, então está com o barulho da música, tem gente batendo na porta, ô oh, oh, Júlia, sai, eu quero fazer, eu quero entrar, quero entrar, o seu cocô tá lá, eu só, meu Deus do céu. Não, não, que barulheira, fico nervosa, e de repente alguém abre a porta do banheiro e fala, ah, você tá fazendo cocô? Vai, faz cocô, faz cocô, faz cocô. Gente, não vou fazer cocô, de jeito nenhum, vai voltar tudo pra cima. Agora, pega essa situação e põe no parto. Você tá num lugar super barulhento, com as pessoas conversando. Com gente te, te distraindo, fala onde vai na sua cabeça. Como é que nosso bebê? Você fica super tensa, meu Deus, ai, confusão, as é ai, nossa, canseira. E aí a musculatura fica tensa, você fica toda tensa. A musculatura de assoalho pélvico responde muito parecido com o nosso ombro. Quando você tá ansiosa, nervosa, tensa, vai contraindo aqui, assoalho pélvico também vai contrair. Então, se o ambiente não está favorável, sua musculatura também não vai responder, legal. Ela vai ficar mais tensa, você não vai conseguir relaxar tão bem. E aí a chance de ela ser, é maior. Então, no ambiente de parto, o ideal é que você se sinta acolhida. Se para você estar acolhida é a gente falando, a é gente conversando, é tocando uma música animada, um axé, ótimo. Tocando rock, beleza. Para você sentir acolhida e tranquila, é está num ambiente escurinho, uma música instrumental, você em silêncio, escutando o seu corpo é a melhor forma de ser acolhida? Então vai nessa. Você tem que sentir relaxada, acolhida, sem sentir é, que, que algo vai te atrapalhar, te desestabilizar. Então as pessoas que estão com você no parto são muito importantes. É interessante vocês fazerem um, um plano de parto. O que é isso? Colocar suas vontades numa folha e falar assim, ó, no meu parto eu quero que esteja minha parceria, minha médica, minha enfermeira, minha doula, a minha mãe e eu quero silêncio absoluto. Eu quero que toque só Marisa Monte. Eu quero que toque axé. Então você tem que sentir bem. Quanto mais acolhida você estiver, mais segura você vai estar para poder parir é outra questão a posição das pernas o que que é isso no meu Instagram depois vocês podem olhar recentemente eu postei um vídeo sobre pelvinho é, para vocês verem mais mas eu vou mostrar aqui também olha só quem tiver aí em casa é, pode fazer sentado pode fazer em pé em pé percebe melhor mas pode fazer sentado também mantenha os pés paralelos os pés retinhos e perceba Bumbum, glúteos. Aí ah, agora, vocês vão juntar um calcanhar no outro. Ó, eu fiz aqui, ó, aqui, ó, eu tô sentada, né? Eu vou juntar meu calca calcanhar no outro. Aqui, ó, até levantei. O que acontece? Nosso bumbum fecha. Agora, eu volto o pé paralelo e coloco o calcanhar pra fora. Ó, eu até desci um pouquinho, ó. Quando eu coloco o calcanhar para fora, vocês sentem que a pelve abre? Então, uma forma também da gente evitar lacerar é o posicionamento dos pés. Quando a gente está com os calcanhares unidos, a pelve faz isso aqui, ó. Ela fecha. Então o espaço para o bebê passar fica menorzinho. Claro que o bebê passa, o bebê passa. Só que fica um pouquinho mais apertado, ele tem que fazer mais forcinha para nascer, maior chance de lacerar. E quando eu coloco o calcanhar para fora. Ó, oh, o oh tanto que a pélvica abre. Ah, os ossos ficam reposicionados e as musculaturas acompanham os ossos. Então, o músculo é colocado numa posição melhor para o bebê poder passar. Então, aqui, oh, quando o pé está juntinho, mais difícil. Quando o calcanhar está afastado, abre. Então, os músculos do assoalho pélvico se alongam melhor para o bebê poder passar. Então, trabalhar a mobilidade da POV também na gestação é importante. Ah, eu esqueci desse. Então, mobilidade, massagem perineal e epinou na gestação é, são coisas que você fazendo, seu corpo se adapta, adapta melhor. E naquela situação de estresse, né, que é o parto, que é uma novidade para o corpo, sua musculatura, seu corpo consegue se organizar melhor. Como evitar também uma laceração? Concentração. Percepção do corpo. Então, durante a gestação, é interessante a mulher sentir seu corpo, conhecer seu assoalho pélvico, fazer respirações para acalmar, perceber como o corpo dela reage a determinadas é, situações, né? Então, tá lá na expulsão, ela começa a concentrar, respira profundo, solta o corpo, a musculatura acompanha. Ter essa conexão consigo, também vai impactar positivamente lá no parto. Quanto mais é, amiga de si, melhor para você no parto. É, também temos hipnobirthing, que é uma técnica de é, hipnose, mas você não fica perdido, é uma, uma situação de extrema concentração. E através de visualização, afirmações... Respiração, meditação, você organiza seu corpo e no momento do parto, nessas situações que você pre precisa estar concentrada, você organizando seu corpo, você consegue ter uma resposta melhor. Então, igual eu, eu disse anteriormente, se eu tô tensa, eu contraio, se eu tô relaxada e concentrada, eu faço a minha melhor ação muscular. Então, o, a hipnose no parto é muito interessante, tem resultados muito legais, tem mulher que Fala até que nem sente dor, porque ela ressignifica aquele, aquela sensação, é, né? Porque é o bebê dela nascendo, então não é uma dor de, dolorida. Uma dor que seu filho tá chegando, você explica pro seu corpo que tá tudo bem, então seu corpo não fica tão estressado. Então, a hipnose no parto é muito legal. Então, falamos de hipnose, massagem perineal mobilidade pélvica, hipno, é, concentração, respiração, posicionamento dos pés no parto e também posição de parto. O que, que a gente observa, né? Quanto mais verticalizada, melhor para a mulher, melhor para o corpo expulsar. Mesma coisa de quando a gente vai no banheiro, tá com dor de barriga. Vou ter uma dor de barriga deitada na cama, quero ficar sentada e às vezes até encurvadinha. E aí? Quando a gente tem uma expulsão deitada na cama, isso não é legal pro perigo. Porque vai estar, tá, a cama vai estar tá pressionando o sacro, o bebê para ele nascer, ele precisa empurrar o sacro para baixo para nascer. Só que se eu tiver na cama, meu sacro está preso, então maior chance de lacerar. Porque o corpo não se organiza para fazer isso aqui e o bebê tem que sair espremidinho nesse espaço. Quando a mulher está verticalizada, então nada está segurando a pelve dela, o saco consegue fazer a movimentação e aí a musculatura responde melhor. Então, as posições que menos machucam as pélvico são aquelas que a pelve da mulher está livre, que são quatro apoios, que ela pode estar tá na banheira ou pode estar tá na cama, em pé, em pé eu tenho feito com as minhas pacientes e a resposta delas no parto está sendo assim, lindo, lindo, lindo, lindo. Em pé está sendo muito legal. E aí, uma posição que é deitada, só que não travando o saco. É deitada de lado. Quando ela está deitada de lado, o saco consegue fazer isso e o, esse osso daqui também consegue abrir. Então, essas são as posições que menos machucam o assoalho pélvico. Agora, uma posição que costuma machucar bastante o assoalho pélvico. Claro, não é regra, mas onde a gente vai mais ver machucados. É no banquinho, né? Tirando a posição deitada, né? O banquinho parece ser super legal. Só que, quando senta no banquinho, ele gera um vácuo, uma pressão muito grande no perinho. E aí, acumula a pressão do bebê, a contração do perinho, então fica muita pressão lá. E como o canal fica muito reto, o bebê desce mais rápido. Descendo mais rápido, a musculatura não dá tempo de acomodar bonitinha na cabeça do bebê. Ela faz... Mais rápido. Então, o banquinho costuma machucar mais, a mulher precisa ter mais controle motor. Então, quem tiver a oportunidade de, com o fisioterapeuta pélvico, treinar a expulsão no banquinho, excelente. Porque a força aplicada é totalmente diferente, é uma força mais controlada, justamente para dar tempo da musculatura adaptar. Então, a posição da mãe também vai interferir no quesito laceração. Agora, tem umas coisas que a gente não pode controlar. Assim, essa pode. É só não ficar comendo por dois durante a gestação. É o peso do bebê. Bebês maiores, de 3,5 kg, batendo 4 kg, sim, são bebês maiores, tem mais chance de lacerar. Mas nada impede de um bebezinho de 2,5 kg, de não machucar a mãe. Pode acontecer também. Mas quanto maior, quanto maior o bebê, maior chance de lacerar. A analgesia, ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Tem mulher que tá tão tensa, tá com tanta dor, tá tão travada, que quando toma analgesia, ela relaxa tanto, que a musculatura dela, ó, responde, super bem. Então, tem mulher que a analgesia é super legal, porque ela relaxa e o músculo dela também fica relaxado. Agora, tem mulher que a dose da analgesia, é forte e ela não percebe sua musculatura. Então ela aplica a força errada, ela aplica a quantidade de força errada e aí tem mais chance de lacerar. Então a analgesia é só na hora. Tem gente que responde bem, tem gente que responde mal. Parto instrumentalizado também tem chances de lacerar. O que, que é instrumentalizado? Fórceps e vácuo. Pode acontecer, vácuo extrator. Pode acontecer de machucar o sualho É o que mais que a gente tem então na mulher melhor as compressas morninhas no perinho muito bom também e opa a live deu uma pausada aqui e é, autoconhecimento né quanto mais a mulher tiver experimentado estudado durante a gestação se puder ter passado por uma fisioterapia pélvica excelente para ela entender melhor, mais como é que funciona a musculatura pélvica dela é... e é estudar gente, tem que conhecer, não dá para chegar no parto assim, cheguei tem que saber tudo que acontece mesmo opa, travou é... quais são as etapas, depois disso acontece aquilo outro aqui eu vou ter a sensação assim, a, a, a, né? no outro momento a outra sensação porque quanto mais informação você tiver, mais segura você vai ficar. Muitas pacientes falam assim comigo. Júlia, quando o bebê tava coroando, na hora eu lembrei do epnô e falei assim, ó, oh, vai incomodar, mas vai passar. E aí, o parto flui. Então, não é uma ação ou outra. Quanto mais ações você poder tomar, melhor, para evitar uma laceração. Massagem, mobilidade pélvica, epnô, autoconhecimento da musculatura a perúvica, ambiência. É, o peso do bebê, analgesia, posição da mãe, instrumentalização no parto ou não. Então, são muitas estratégias que a gente pode usar para preservar o períneo. Pessoal, deixe-me ver se tem alguma pergunta aqui. Opa! Quem não perguntou, quiser perguntar, pode perguntar. É. E quem tiver dúvidas, pode escrever lá no post, que a gente vai salvar a live, que a gente responde aí a essas dúvidas. Deixa eu ver. não, sem perguntinhas. Então tá, pessoal, muito obrigada. É, qualquer coisa estamos aí. E tentem se informar ao máximo sobre parto, sobre preparo para o parto, para vocês irem mais seguras para o parto de vocês. E bons nascimentos. Beijinho. Uh, qual, oh, Marina, chegou assim na hora que eu desligar. É a massagem perineal. É, eu tenho um post lá no meu Instagram. Deixa eu botar aqui no Instagram. Peraí, só um minutinho. É, aqui. Eu tenho um post... Nós vamos salvar a live, vamos. É, eu tenho um post falando mais detalhadinho do, da massagem perenal, mas para você pra você não ficar sem resposta, é a massagem perenal, preferencialmente, alguém fazer para você, porque é mais fácil, porque você é se automassagear com o polegar. E aí essa pessoa vai usar ou luva, ou se for sua parceria super íntima, pode só lavar a mão. Passa lubrificante, óleo de coco ou óleo de coco, introduz o dedo completamente no canal vaginal e o dedo retinho, nada de dobrar assim, porque assim vai machucar, dedo retinho. E imaginando um relógio, a gente vai fazer de 3 horas para 6, então do lado para baixo, de 9 para 6. E entre 5 e 7, que é a parte inferior da vagina. E aí, o ideal é fazer duas vezes na semana, pelo menos uma vez na semana, a partir de 34 semanas. É... E aí, faço tipo série de academia, três séries de 10 repetições em cada posição dessas. É... Não consigo fazer a massagem perineal, mas, às vezes, vamos fazer na bola de pilates. Uh -uh. Esse é uma grande discussão, assim, muita dúvida. Por que pilates não vai impactar lá no assoalho pélvico para essa situação de alongamento? Por quê? Você pode rebolar o tanto que for, pode alongar a perna, pode fazer borboleta. Blá blá blá. Se você não introduz o dedo dentro do canal vaginal, você não vai atuar na musculatura da vagina diretamente. Claro, alongamento borboleta, alongamento cócoras vai atuar de forma indireta no assoalho pélvico. Agora, ali tem que introduzir o dedo mesmo. Vamos supor, você não tem uma parceria que possa pra fazer, fazer para você, ou a automassagem realmente é muito difícil. É, eu até postei no meu story hoje, tubete. Sabe tubete de festa que coloca lembrancinha dentro? Tipo tubo de ensaio. Você pode comprar um tubete desse, coloca o tubete, e com o tubete você faz. Então fica fácil de você se automassagear, se sua parceria não, não puder fazer problema, por você. Então, esse tubete de festa, tipo tubinho de ensaio, é super legal. Passa lubrificante, lava, né? Passa um alquim, é, passa lubrificante ou óleo de coco e introduz. Então, pilates vai ser ótimo para o seu corpo, sua mobilidade pélvica, tá? Mas para músculo de vagina, tente ser fisioterapeuta pélvico com luva. Introduz o dedo lá dentro e trabalha na vagina mesmo. Só o pilates não vai te preparar pro parto. Quando fazer essa massagem? A partir de 34 semanas, umas duas vezes na semana. Pelo menos uma. De nada Marina, de nada Karine. O é... que mais, gente? Aproveita, eu gosto quando tem dúvida. Vamos conversar. Já tá com 38. Minha filha, faz massagem perenal duas, três vezes por semana que você não vai perder tempo. O corpo vai responder. A gente faz um intensivão antes, dá tudo certo. Qual posição, sem ser o banquinho, seria melhor para ajudar na expulsão? Ó, oh, tá sendo um sucesso nas minhas pacientes. Expulsão em pé, mas também de quatro apoios. Deitada do lado esquerdo. É, cócoras também é legal. Essas são posições que... Ajudam, evitam, tem menos lacerações agressivas ao perinho quando a mulher tá nessas posições. Então, em pé tá sendo um sucesso, quatro apoios, deitado do lado esquerdo, cócoras também é legal. Daço. Aí, ó, superar o tempo de fazer, minha filha. Vai fazendo aí. Três vezes a semana, se joga, vai fazendo. Que antes, um pouquinho do que nada, né? Pensa. Igual eu falei no comecinho, uh, quando eu comecei a falar da, da massagem. Uma ginasta vai lá, não aqueceu e faz uma abertura. Vai machucar. A ginasta não, né gente? Vamos falar, nossa. A gente não aqueceu e vai fazer uma abertura. A gente vai machucar? Agora, se eu fico ali duas semaninhas fazendo alongamento três vezes na semana, quando eu fizer a minha abertura, eu menor chance de machucar. Então, antes um pouquinho do que nada. Pode fazer. Nunca é tarde para tomar essas, é, essas iniciativas. De nada só é, Antes de 34 semanas, devemos nos preparar de alguma maneira? Estou no início, 7 semanas. Ai que linda, super deve. Por que super deve? O nosso assoalho pélvico, por baixo, a gente só tem músculo, a gente não tem osso. Então, toda é, sobrecarga que a gestação impõe aqui na pelve vai é, atingir assoalho pélvico. Então, inclusive, sete semanas é excelente, porque você não tá pesadinha, né? Seu bebezinho tá desde a não tem placenta, não tem líquido, não tem peso nenhum. Então, quanto menos peso tiver nesse assoalho pélvico, melhor pra ele pra gente ir acompanhando a gestação. São exercícios de. Primeiro, a gente precisa ver como é que você tá, fazer palpação, né, no canal vaginal mesmo, e ver como que tá sua musculatura. Se você tem boa força, bom controle, boa coordenação, boa resistência e o que a gente precisar melhorar, a gente vai melhorar. Então, vamos supor, sua força tá baixa e o seu controle de relaxamento não é legal. Então, a gente vai trabalhando para melhorar a força, melhorar o controle de relaxamento para você saber usar a sua musculatura. Quando a mulher vai acompanhando a sua musculatura ao longo da gestação, o controle muscular dela fica excelente. E para o parto é o que a gente quer. A gente quer uma pessoa com controle muscular para fazer o movimento de expulsão do bebê. Então, até 34 semanas, a gente trabalha nos componentes da musculatura de assoalho e Controle, coordenação, tônus, força, resistência. A gente alinha tudo isso. E aí, a partir de 34 semanas, a gente começa a fazer esse preparo para o parto, melhorar a flexibilidade da musculatura, vivenciar a expulsão, e quanto mais informação você tem sobre a sua musculatura, melhor para você. Uh, Loop. Qual o alongamento? Cheguei agora, Tô com 39 semanas. É a massagem perineal. É, eu, deixa eu botar aqui de novo meu Instagram. Eu tenho um vídeo mais completo. Sobre essa massagem perineal Aqui, ó. É, tá, tá não tem, tá muito longe, não deve ter uns máximo dois meses que eu postei. A massagem perineal ela, ela promove uma melhor flexibilidade dos músculos da vagina para evitar que seu bebê machuque muito, né? Que são as lacerações é, na hora do parto. Então, é uma massagem que a gente faz para melhorar a flexibilidade da vagina para quando o bebê nascer ela conseguir se alongar bonitinha é uma massagem que preferencialmente começar com 34 semanas mas você já tá com 39 então o ideal é que você faça assim três vezes na semana para gente correr atrás do tempo é, para você ter benefícios com essa massagem você pode tentar se auto mas é um pouquinho difícil você faz com o polegar o ideal é uma pessoa fazer para você fisioterapeuta, sua parceria em casa, e nesse vídeo que eu postei lá da massagem perineal eu vou, eu vou até colocar também no meu story esse vídeo de novo, que aí fica mais fácil, tá? Quando a gente finalizar a live, eu vou lá no meu Instagram e ponho esse vídeo da massagem, é, que aí você vai ver direitinho como é que é, tá bom? Esse aplicativo, o Karine Kigil, que você tá, botou aí, ele ajuda, é, porque fisioterapeuta pélvico, gente, a gente precisa palpar na musculatura. Porque, olha só, bíceps, eu faço assim, eu tô vendo que eu tô contraindo o bíceps. Assoalho pélvico, se eu não coloco minha mão dentro, eu não sei o que você tá fazendo, sabe? Então, assim, esses aplicativos, é, esses cursos online de treino de assoalho pélvico, é... São difíceis, porque você pode, 30% das mulheres não sabe fazer contração de assoalho pélvico. Então, você pode estar fazendo um exercício achando que você está arrasando e, na verdade, você está fazendo expulsão em vez de contração. Ou então, você não percebe a contração correta, ou seu músculo não relaxa por completo. Então, nada substitui o profissional físico mesmo. Depois que você passou pela consulta com o profissional e avaliou como é está é a sua musculatura, o que, é que você precisa, e aí sim, aí... Aí ok, pode usar um aplicativo, porque aí você sabe se sua contração tá certa ou tá errada, se seu relaxamento tá certo ou tá errado, como é que tá seu tônus muscular. Então, eu falo que é até perigoso, porque tem gente que piora a situação. Tem mulher que não tem disfunção sexual, aí começa a fazer exercício de aplicativo ou de internet e começa a ter dor na relação sexual, porque a musculatura não tá sendo trabalhada de forma correta. Então, primeiro, tenta passar por um profissional para depois usar esse tipo de recurso. Só confirmando, as melhores posições no momento da expulsão. Em pé, cócoras, lateral esquerda, quatro apoios. Quatro apoios também é bem legal. É, ó, em pé, se você tiver força nas pernas, minha filha, fica em pé. Vai ser bom demais. Você vai ver Todas as mulheres no consultório, quando a gente, a gente experimenta, Expulsar o, o epino Deitada, de lado, de quatro, em pé e no banquinho. Eu faço essa ordem. Aí, deitada, ok. Aí de lado já melhora. Aí de quatro apoios melhor. Quando fazem em pé, eu faço, nossa, fácil. Fácil, muito bom. E no banquinho dá uma assustada. Então, em pé é bem legal. Se você tiver força nas pernas, se a sua equipe estiver te segurando bem, pode ir, tranquila. Ah, eu vou deixar da massagem que é legal e do posicionamento dos pés. Eu vou deixar esses dois vídeos no meus stories da massagem perineal e do posicionamento dos pés que vão impactar lá na expulsão. Ah, eu tenho um post também de banquinho. Vou botar um post de banquinho. Vocês tudo corre para lá. E olha, assim que a gente acabar aqui, quatro apoios de quatro, isso, isso de quatro. Você pode estar dentro da banheira, você pode estar na cama, você pode estar no chão, qualquer lugar. E aí, o que tiver de dicas, assim, eu vou colocar nos stories pra vocês verem, tá bom? E aí, pessoal, mais alguma pergunta? De nada, Sol. Sol, mãe. É Sol, é Solange? Sol, mãe de meninos? Obrigada, Mari. Obrigada. Obrigada, gente. É muita informação pra gente fazer num tempo curtinho, é, mas espero ter contribuído, né? É, vocês pelo menos procurem saber mais, igual eu falei, parto é estudar, não é chegar lá e vou, vou parir. Não, você tem que saber das coisas sim pra você ficar tranquila. Obrigada a você, Marina. Oh, ah, Luana! Ai gente, paciente minha, Lulu. A Luana a gente se encontrou mais no finalzinho né, Luana, do, da gestação, mesmo que foi menos, mas plantar uma, a sementinha lá. Dani! Dani, gente, pegou uma dica lá. Dani não era minha paciente, viu uma dica lá que eu postei. Na hora do parto lembrou, Menina nasceu. Que foi o posicionamento dos pés. Ah, o querido carinhoso do marido da Soraya. Priscila, aí ó, Pri, Pri, tá na reta final, vai ser, reta final? É, reta final, reta final. Vai ser partaço, Pri já tá estudando bastante, preparando a musculatura pra dar tudo certo. Lo, Lupe, Augusto, meu primeiro parto, tô desorientada, calma. Você tá com 39 semanas, tá assim, na tábua da beirada, mas eu, olha os stories que eu vou postar, lê. É, você vai, vai, vai conseguir, você vai conseguir, vai com calma, respira, confia no seu corpo, no seu bebê, vai dar tudo certo. Vou ganhar pelo SUS, então não sei não, viu? Ó, oh, aqui em Belo Horizonte, é, tem uma maternidade excelente, que, é que mesmo que seja tudo SUS, que seja tudo de plantão, a acolhida é linda, linda, melhor que, que maternidade privada, sabe? Então, dependendo de onde você estiver, você pode até é, ter boa resposta, tá? Agora estou com seis meses. Quero na banheira de quatro de costas. Sempre vai ficar banheira lá, seu pelinho todo aquecido pela água, e o nasce na água, vai dar tudo certo. Laceração de primeiro lugar, nossa, ótimo. Só pele e mucosa. Ah, fez fisioterapia pélvica, muito bem. Muito bem, muito bem, ótimo. É de contagem, é de contagem, eu não sei como é que é o esquema, mas é, quanto mais tranquila e informada você estiver, até pra não, você não ser submetido a intervenções desnecessárias, melhor. Então, estuda aí nessas últimas semaninhas que você tá, alinha com a sua parceria, e fala assim, olha, se, se você estiver vendo que o pessoal tá conversando muito, eu vou ficar estressado, pede o pessoal ficar fazer silêncio, sabe? Para ele ser o seu, ou ele ou ela, não sei quem vai ser a sua parceria, é ser a sua ou seu guardião no momento do parto, para te defender das coisas ruins. Ah, Gano é Neo Center, ó, oh, chique. Muito bem, Neo Center é ótimo, ótimo. Muito bem, muito bem. Bom, gente. Então, eu vou finalizar aqui. Estou à disposição. Vou botar, então, esse monte de post que eu prometi lá nos meus stories, para vocês verem. E foi um prazer conversar com vocês. Até algum dia. Hum, agora, na sua notificação, vou começar a fiz e seguir Isso ótimo, Isso mesmo. Gente, boa noite. Um beijo. E qualquer coisa, estamos aí, tá bom? Tchauzinho.